Calhar, já que estamos aqui a fazer um co-detail, eu vou só deixar o spellbook aqui, estás a ver? Que eu não preciso dele agora. E, e se por acaso, sei lá, eu, eu explodir ou uma merda assim, o livro está sur e eu depois venho cá, por tá? Isto não reconheces exatamente o que é que é, mas isto parece ser um género de um Demon Lord uma entidade De outro mundo ridiculamente forte. E pode ser uma das sources daqui deste problema todo que está a acontecer no Underdark. Isto é tipo uma cena, ou vocês nem nos vossos piores pesadelos. Vocês veem que os tentáculos começam a bater em sítios andam. O Prince desata a fugir. By the way, eu não me importo fazer dash e me ir embora com a Elba. Yeah. <risos> Entretanto, eu, eu acho que a gente apoiámos a equipe errada, malta. Porque eu sinto que esta, se calhar, até tinha alguma, alguma razão de ser. A Elba, neste momento, está a alucinar, a gritar, em pânico. Whatever esteja é à vossa frente. Não vai demorar muito a desfazer isto tudo em pó. O Brian vai, vai a correr buscar o Spellbook. O é que é se foda? Está-se a fazer o Brian, está-se bem a cagar. É. Brian não sai de lá sem o puto Spellbook. Okay. ok? Corram para os barcos, façam o que quiserem e o Brian okay. já vem. O que a gente precisa de arrumar um marco a aqui, certo? Mesmo sem sabermos conduzir. Não é tão fácil, é só roubamos dois ou três banheiros também e obrigamos a continuar. Quando chegarmos ao lado lá, matámos As escolhas Você é ir para a esquerda e, por exemplo, passar na cidade dos Duergar, ou, por exemplo, ir para a cidade dos Duergar, ou assim. Ir para a direita e ir, por exemplo, para a cidade mercantil e depois podemos ir para cima para a cidade dos Nombres. A cidade dos ergar é uma cidade sólida, de nós completamente estabelecidas. Ui, uh, a gente agora acabamos de salvar um do Ergar. Às tantas temos aqui uma espécie de emissário, malta, também. O é, mas tu está bem é feliz, é. feliz, porque tu queres levá-lo, também é bem feliz. Eu não, não quero levá-lo, estou a gritar para ele ir buscar esta, porque esta está toda enlouquecida a mandar cabeçadas ao excremento hum. ali de lado. Hum. Brian mandou um sprint que desapareceu. Alexandre vem para aqui, ele voltou para trás, foi buscar Eldeth. Porque quando vocês procuram um barco, eu vou ver coberçar aqui, mas, mas, mas sejam úteis. Ok. Está, a gaja que tu mataste ao teu lado, também tem um certo, e o gajo está a seguir. Amigo, Amigo queres poupar a tua dor a tua e, e resolvê isto super rápido. Eu, eu, eu só quero o teu bem. bem. Diz-me o Diz que queres fazer. O mal já está feito. Estamos todos a morrer. Esta é bem catatónico, é bem tipo, com os olhos abertos, mais abertos que é costume. Desculpa, minha filha. Tinhas razão. Tinha razão. Oh, Ela é que oh, é oh, fazia... Oh, Ela é que oh, Este oh, oh, gajo é deficiente, meu. Eu penso eu assim, for oh, Christ's sake. sake. Eu vou tirar, tirar o, o centro ideal. dela. Ok, tu amas o centro dela. E tiro o dele também, também oh, mesmo okay. ele estando vivo. <risos> e o gajo, tipo... Quando eu puseste aquilo, o gajo cai de joelhos e fica tipo a chorar no chão. Tipo... Oh, bora, oh. bora! Bora! Tá bem! Yeah. Vai, siga, vamos, eu básico aquilo, não vou chegar. Vocês são horríveis. Tu, o que o a correr, não sei quantos anos é que eu tenho de correr buscar o Spellbook, Entras dentro da caserna dos gajos, tu está completamente vazio. Boa. E tens tipo um chestzinho em cima da mesa, ao lado do teu livro. Um chest leve de carregar, ou um chest que eu, que eu, que eu não consigo transportar? Mas... É um chest que tu não consegues levar. Tu tens uma mochila, é virar e estar está para dentro. É. Se der fazer isso, até eu faço isso e tal. Okay. Ouro e tudo, bora. Não sei o que é que é nada disto, depois descubro. Talvez vá carregado com esta merda toda. Vocês veem o Brian, ouvem lá ao fundo uma cena a tipo. Fico é. a olhar, a ver se os veios, A Ana sabe que eu fui para a esquerda, por isso deve vir na minha okay, direção. Okay. Fica à espera, ok. Ana, e o, o Emma vai correr com a gaja para trás de ti? Sim, sí, move move, move O barco é a partir da época assim. O barco tem 4 é... lugares. Então, mas o barco não é. não não é de remos, pois não? É, é, não, é motor, queres ver? Não, porque não <risos> é what the fuck? Não, é um barquinho pequenino, é tipo um bote. Então, Tom, se caso só 4, olha, a gente faz conchinha. <risos> bora, Ebbett, manda Ebbett, bora, caralho! E, e viram-me depois para a e diz: continua na mesma direção, bora, bora, bora, leja uma canoa! Entretanto, tipo, vocês veem o Eco-Latulas é, a serem mortos cada turno, o bicho vai ficando mais próximo e vão vendo mais tentáculos aquilo a ter, e mais, tipo, tal. É. Eu mais acho mais... que a gente diz despejar-se. Então, eu continuo a andar, vejo a Alexandra e antes o barco mais ela. Pois se o estiver a ficar muito perigoso, o melhor é basarmos. O como fez um Elartes, ele consegue levá-la com mais facilidade. Yeah, yeah, yeah. Não precisa de é estar a arrastar yeah. e consegue fazer um baixo a deixa sério que o gajo se atropela com, a, com, a atuas, com O caminho tipo, da água boa para pescar os gajos. para então as gritos, a dizer para vocês começarem tipo, a desamarar o barco, que é para, para, para não tipo, à espera que ele chegue, ok? Ok, eu, eu tiro as amarras, levanto as boias todas para dentro do barco. Alexandre recolhe as canas da pesca, que ela é mais experiente nisso. E melhor, mandamos tudo para dentro da de água para fazer peso ao barco e atrasar a nossa deslocação. Yeah, manda fora os remos. <risos> Não é vamos precisar, eu estou a dizer coisas que não vamos precisar, tipo redes de pesca... pois eu estou aí comida, meu, deixa lá a mesma rede, isso não, não é propriamente pesado. Ok, Mariana. manda é fora bom. a âncora. É. caralhinho. <risos> eu fico à espera que o Brian chegue e vamos a, empurrando o barquinho até a, à ponta da doca. Mais um milhão de coaturas começam a invadir aqui, tipo, o espaço. Começa a ser difícil passar. Alta, uh -huh. Pá, estou a chegar, malta. Quando tu começa a andar para a esquerda, que eu o penho, vos no próximo cais. Agora é o Emma é, Elda, quando então passa por ti, com o outro braço, dá-te um puxão. <risos> fica fora do, do montão do ator. Ok. E ele, entretanto, daqui, para tirar a Elda logo para dentro Toma-me. De então, Captain. Captain, Brian, <risos> good speed. <risos> Tentar com o teu assim ah. no arrasada de e eles são arremessados contra ti. De repente vocês só veem o braão abaixar-se e passa tipo um coa-toa, depois arrenta a com ah. E, entretanto, vocês ouvem um grito que não se onde estava preço e vocês veem um tentáculo gigantesco a baterem cheio no altar da divindade. O gajo consegue chegar ao pé do vosso barco e vocês dois, vocês todos com os vossos parquinhos. Ainda veem umas mantas a tentar apanhar-vos, mas, entretanto, há uns bótuas água e elas entretenham-se em outras merdas. E quando olham para trás, tipo, vem a criatura a ser e Isto é uma cena monstruosa. Esta criatura entra pela cidade, aquilo que era a cidade há no tempo. E vocês só ouvem gritos até altura, só ouvem o rugido deste este barulho que ele faz. E Calculam que nunca mais vão conseguir voltar a esse lucro